Meu nome é César, estou aqui do lado do, do meu companheiro aí de, de luta, de, de luta do Esperanto, esperantista de Pornolé, nós apresentamos aqui, a Associação Gaúcha de Esperanto. E nós estamos aqui num rápido encontro para apresentar para vocês as propostas, os objetivos, as finalidades da língua lenta internacional Esperanto. Nós estamos então aqui uma, uma, primeira, primeira, uma primeira tela, onde estamos aí então esperando apresentando aí ao mundo como uma solução democrática para a comunicação internacional. Tá? Nós não temos muito tempo para desenvolver essa questão uh, básica, mas enfim, solução democrática no sentido de que o Esperanto é uma língua internacional, uma língua transnacional, uh, que não representa os interesses de nenhum país, de nenhum povo, de nenhuma cultura em particular. O Esperanto é uma língua planejada cujo primeiro manual foi lançado no final do século XIX e que criou, com o tempo, uma comunidade de falantes de todo o mundo, as tá, estudiantistas e mais cem países do mundo, tá, e o Estado criou a sua cultura própria, que vem se desenvolvendo ao longo do tempo, uma literatura própria, e está aí como grande proposta aí, de termos no futuro uma língua efetivamente neutra, Democrática, igualitária para a questão das comunicações internacionais. Ah. E eu vou apresentar de imediato para você, vocês, poder até apresentar uma a próxima a, próxima tela, a questão daquilo que a gente poderia falar em termos de cinco qualidades intrínsecas do esperanto como língua internacional. A primeira qualidade do esperanto que a gente pode observar, não sei se o aparece aqui na. É, enfim, é a questão da simplicidade. O esperanto, como foi uma língua planejada, ele é simples na sua gramática. Para vocês terem uma ideia, nós não conjugamos verbos em esperanto. E nós temos apenas cinco terminações verbais para todo o sistema verbal. Tá? Assim nós temos nas para o presente, os para o futuro, diz para o passado e assim por diante. Tá? Então essa primeira questão. A primeira qualidade como, como, como língua internacional é a questão da simplicidade para que as pessoas ao redor do mundo possam aprendê-lo com muito mais facilidade e com muito mais rapidez. Tá? Há estudos feitos na Alemanha, de alguns anos atrás, que, a ponto de que o estudante seria no mínimo quatro vezes mais fácil de aprender do que qualquer outra língua. Tá? Bem, simplicidade, regularidade é uma língua que não tem exceções. Não existe exceções de nenhuma espécie no esperanto. Não há verbos irregulares, por exemplo. Ah, então, temos essa questão da regularidade, temos a questão da flexibilidade. Uma língua internacional, uma língua que se propõe a ser uma língua franca para ser falada por de vários países do mundo, ela precisa de ser flexível justamente para atender as diferentes culturas. Ah, as pessoas elas têm diferentes maneiras de organizarem em função das próprias línguas uh, naturais, nativas, enfim, têm diferentes maneiras de, de colocar os termos na, nas frases. E o esperanto, com a dada sua flexibilidade, pode atender isso aí em grande parte. Tá? Outra qualidade do esteleto é a sua sonoridade. Tá? Como o esteliano está baseado em radicais de origem latina ou neolatina, ela é uma música, é uma, é uma língua que se propõe. Ao, ao, ao canto, por exemplo. Né? Então, outra qualidade intrínseca seria a solidariedade. E por hoje, também nos parece bastante importante a questão da neutralidade. Né? Neutralidade política. Né? É claro que a gente tem que ter muito cuidado com essa questão: o que é neutro? Né? Bom, mas eu, digamos assim: aquilo é que eu falei antes, o é neutro no sentido de que não representa os interesses de nenhum povo em particular, de nenhum país em particular. Né? Nós sabemos que, por exemplo, ao longo dos séculos, nós tivemos várias línguas que serviram de uma maneira ou de outra como, como línguas internacionais, ditas internacionais, mas com alcance bastante limitado. Né? Hoje, por exemplo, no nosso, no nosso tempo, desde que a gente possa, claro, é, reconhecer de que a língua inglesa ela, ela é usada no, nas publicações internacionais, mas o fato é que essa, esse, esse uso é bastante limitado. Né? Tanto é que em qualquer evento internacional, nós temos todo um aparato de tradução interna. Por quê? Porque a língua inglesa, no caso, né? não, não satisfaz inteiramente essa questão de servir como língua-ponte, como língua internacional, no caso. Né? Eu vou passar para a palavra para, para o, para o Matheus, que sabe também para o Max. Também possa fazer outras associações, outras, trazer outras informações para vocês aí. Bom, eu gostaria inicialmente de começar com um depoimento pessoal. Eu não me lembro de fato porque eu comecei a aprender e estudar essa língua. Eu digitei no Google, teve a, hoje, hoje deu uma palestra, o palestrante falou... Esperando aparecer um curso gratuito, com um, um, 12 lições com essas 12 lições eu tive uma noção básica mas muito abrangente do idioma e depois eu acabei com base nisso conseguindo fazer um um, um curso no Youtube já inteiramente na língua inclusive eu não vou que achar legenda Esperando que eu tenho que ser só um ouvido e com... não consegui, veja, um era Google um conseguiu, o outro foi com o YouTube, ou seja, completamente disponível para todos. Com essas 12 missões e mais 16 missões, eu... e depois prática, eu já dominava, mas a prática era para botar os conteúdos em prática, não era uma prática de eu, através da prática, compreender novos conteúdos. Obviamente, a aquisição de vocabulário em qualquer idioma é uma coisa que é para a vida toda. Enfim, as pessoas vão ver novos conceitos, vão Mas o próprio Esperanto consegue lidar muito bem com essa questão de trabalhar com conceitos. Pela estrutura dele. Por você conseguir montando e Você tem palavras compostas, você consegue pegar aquela palavra composta e se em duas. É muito grande, por exemplo. Então, vamos coisas complicadas, uma língua continente poderia ser, não tem palavras enormes, em o finlandês, por exemplo. O que acontece é que, quando fica muito grande, você tem a opção de ir quebrando, fracionando essas palavras em palavras menores. Ah, e... Ah, gostaria também de dar o depoimento de que faz... Esse é o meu terceiro ano, ano. Esse é o meu quarto ano. É um Sim. Bom, Pode deixar, não e no é início é do diferente. ano eu defendi um artigo, na metade do ano passado, ou seja, no meu terceiro ano de eu fiz uma prova curitiva perfeita, per per de proficiência, uh, e fui aprovado em nível avançado, ou seja, basicamente, uma conversação, e com esses dois estudos que eu fiz, e com isso eu consegui, enfim, que foi passando, me dedicando mais a mais a essa língua e com a cultura. Tenho muitas relações dentro do software livre, esperando, inclusive em E no início do ano, defendi um artigo sobre eh, sustentabilidade, no campo de sustentabilidade linguística, esperando. É uma das formas muito tristes, uh, se vocês têm os estudos que mostram que quando cai a diversidade linguística, a biodiversidade tende a cair. Porque a vida é uma forma de uma etnia ter contato com o seu ambiente, inclusive do ponto de vista de uma biocultura, quer dizer, um aspecto que é biológico, é ecológico, mas também é cultural. E aí por causa disso, se você tem uma diversidade caindo, a biodiversidade tende a cair também. Muito bom pessoal, eu sou o Marco. Queria, então continuar uma parte da apresentação aqui os fatos, a respeito dos perigos. E, a ciência é do que o César e o Mateus e o o uh, Essa ideia, o, o que acontece na realidade, e que, e que na verdade, as pessoas acabam não percebendo, essa história de que a língua dominante tem sido a língua dos dominadores. Uh, isso acontece sempre na história, na época do Império Romano, da latim, depois exemplo, o César II, o 21 anos, o que acontece? Torna aquele povo que está dominando o protetor e ele fica invocado é, em relação a outros. Por exemplo, uma coisa que eu vi por acaso no YouTube: a história de que, a, tipo assim, um engenheiro no Brasil precisa estudar, estudar engenharia e inglês. Se ele é um engenheiro nos Estados Unidos, só precisa estudar engenharia. Então assim, já está um passo a frente em né? relação a qualquer país do mundo. E tem só detalhes, mas na verdade existem vários outros. Uh, e essa é da importância do conhecimento ser acessível para o mundo inteiro. O né? uh, que acontece? com uma língua fácil, nesse caso, uma língua planejada, é mais simples. para Pessoas com poucos recursos financeiros, às vezes pessoas que uh, nunca aprenderam uma segunda língua na vida, conseguem aprender esperando. E uh, isso, isso é que está tá relacionado com essa importância, com essa facilidade, com, esse, com essa possibilidade de tornar mais acessível o para todos, né? não apenas para as pessoas que, que conhecem as línguas né, principais. Assim, né? que é que tá... uh, bom, aí é, essa ideia, essa pauta aqui que foi tirada no passado. Num encontro parecido com esse que teve no PISA, né? inclusive essa pauta aí colocaram na Wikipedia em Esperanto sobre, sobre o PISA. A gente, não, é, eu, eu, a gente não conhece a pessoa que colocou lá no, no Wikipedia, mas acharam e colocaram. Né? Uh, então tem essa relação, tem, tem uma relação interessante sobre o e Software Livre, que é o esperando ter sido criado uh, há mais de anos. Aí cada criador ele, ele abriu mão de todos os, os as reservas, assim, os direitos. Assim, o, o esperanto ele colocou em um domínio público para que fique livre para qualquer um usar, qualquer pessoa do mundo usar. Muito parecido com o software livre. E essa, essa ideia de, de colaboração, de base, de solidariedade assim, que, que, que tem em comum, né? O esperanto software livre. E de soluções inteligentes que ajudam é, a economizar, a economizar né, recursos né, para a comunicação e a educação. Bom, Esperanto uma língua fascinante. Bom, algumas coisas interessantes são o Esperanto, existe isso é o Seu, que é um, é um recurso, é uma, uma, uma, na verdade é uma lista de pessoas que, que, se, que se dispõem a hospedar outros esperantistas. Uh, na sua própria casa, né, de graça. Uh, na verdade, você fica é com hóspede e acaba até fazendo, durante alguns dias, fazendo parte da família da pessoa, uma coisa bem legal. Né? Uh, congressos, todo ano existem congressos em países, esse um congresso universal que acontece todo ano também, é bem interessante para essas pessoas no mundo inteiro. Esse valor propetético, propetético, é uma característica que tem no esperanto, eu acho que, tem alguns estudos que mostram que se você acredito esperanto, você tem facilidade de aprender outras línguas. Bom, esperantes que são legais, é, isso é uma, uma ideia meio que de que esperantes strong são idealistas, né? são pessoas que têm que, que um, um ideal e que, que, que conseguem um mundo melhor. Né? Uh, adequado para o poema, mas é mais ou menos o que o César falou, que é uma que acaba favorecendo a criação de músicas e poemas, pesquisas, né, vários trabalhos artísticos. E escolhendo mais fácil que as línguas nacionais. Na verdade não é, precisa ser fácil, mais fácil, não quer dizer que você vai aprender uma semana. Tem gente que diz que aprende é 15 minutos Aí já não sei exatamente se é verdade. Agora, que é mais fácil que as línguas essas, né, nacionais, por mesmo porque é as uma dessas. Isso é, isso é certo, porque é muito mais simples, né? Tipo, todas as letras, tem sempre no som, uh, o mesmo som, os verbos, eles são muito certos, passados entre o futuro, não tem tipo, uma infinidade de provocações e exceções, então é realmente é bem legal. Bom, então, a, a princípio, deixa eu ver se o pessoal quer dizer mais alguma coisa. Eu só queria, então, depois vou passar a palavra a vocês, fazer perguntas e tudo mais, uh, salientar que tem, enfim, nesse melhor aqui esse coleto, tem no final aqui o endereço na internet do curso mais popular de do mundo via do mundo virtual, que é o leno.net. O leno é uma fundação norte-americana que se dedica à divulgação do esperanto. Então nós temos aí, eu sou um dos, dos coletores de exercícios do Brasil, da escola portuguesa, nós temos aí, então, cursos alimentares, cursos, cursos básicos em cursos mais avançados, inteiramente grátis, tá? Não entra na história começa grátis depois começa a cobrar, não. Eles são inteiramente grátis, e até porque há todo o interesse de divulgar o direitos para o maior número de pessoas, tá? Então, nós vamos passar a palavra para vocês, se quiser fazer alguma pergunta, tudo mais, se você é feito, a vai responder, é tudo possível. Então, Pode alguém você fazer alguma pergunta? Bom, enquanto alguém aí eu vou deixar só levantar o aí Vamos salientar aqui alguma coisa Bom, é, no meu caso não seria bem nenhuma pergunta Seria mais uma, um apoio para o Esperanto Porque isso que ele disse realmente é muito fato Da língua dominante é, A minha esposa, ela, tá, ela é comissária de bordo para ser comissária de bordo, realmente todo o trabalho que você tem, todo o treinamento para assessoriar um avião e tudo mais, toda a companhia aérea pede inglês. Então, para você ser um, um, uma comissário um, um, de, de bordo, às vezes é muito mais fácil, porque você já sabe inglês. Quando aqui no Brasil ela está sofrendo agora com esse trabalho inteiro, aprender o inglês para depois começar a trabalhar. Quando o esperanto é uma língua muito mais fácil, falar em quando. Porque que a gente sempre fala, que foi muito bacana. Eu não falo assim com que né, mas eu tento sempre estar usando nas minhas aplicações, até mesmo dentro das palavras, das funções da programação que eu uso nesse Tá Certo, muito obrigado. Tá? Eu acho que realmente é importante a gente começar por tantas coisas do ponto de vista da, da democracia, da questão democrática. Também é hora de começarmos a pensar na questão da democracia do ponto de vista linguístico. Da democracia linguística, tá? da democracia linguística nas relações internacionais. Tá? E aí é que entra a proposta do esteranto como língua, como eu falei, dentro outra, de outra desse sentido aí, de que ele não representa os interesses de nenhum povo em particular. Tá? Eu gostaria de muito... continuar meu documento muito brevemente. Hum... Esse artigo eu defendi sobre esperanto e sustentabilidade, hum a parte de um concurso cultural para o intercâmbio itinerante e essa edição esse intercâmbio itinerante vai ser ao redor da Europa. Eu pude escolher vários países para fazer, eu poderia ter utilizado um só, mas a documentação. Um sim, eu depois acabei por causa disso, no final do mês eu começo esse intercâmbio. Eu acabei tendo contato com o calendário de eventos dos assim, tem muita coisa. Tanto é que teve eventos que eu vou estar no mundo e vou tentar ontem, ter a mão, pra vocês terem uma, uma ideia. Embora eu note que ainda está recém no começo, sobretudo porque, para um fenômeno cultural, geralmente quem é se vê evento, sobretudo uma mudança drástica, você uma língua, sem ser uma cultura, é a língua, tem só 125 anos. Só lembrando que ela surgiu, porque na tempo o foco das ideias começar na época da Europa, surgiu lá e nesse local, que surgiu no final do século XX, meio para o começo do século XX, e logo no início do século XX, nós temos a primeira guerra mundial, então nós temos, e uma sequência de situações geopolíticas que acabaram deixando bem conturbada a situação uma forma muito bem peculiar. Mas você tem que ser, eu acho que não gosto do termo neutro, no termo universal. Eu entendo o contexto que ele é utilizado, só que eu não concordo com o modo como era é utilizado sem, sem uma criticidade bom. Eu penso que o foco é pensar em uma das relações entre países. Que é basicamente o que é falado, mas o termo neutro me parece um pouco substancial. Porque é nada Todo discurso, ele permeia as relações de poder, inclusive discursos que querem romper com relações de poder autoritárias. Nesse ponto, software livre, por exemplo, é uma coisa adianta. No momento que eu estou questionando opressão, poder, eu não dou sentido. Estou querendo alterar as situações. Você tá, vendo? Uh. tá. Falando, não, não, naturalmente no estranho tem todo o um história, o futuro espanholista tem todo o um histórico A gente história, de gerar a os momentos de paz, mas isso a é gente tem que no meio ah. Bem, alguma outra pergunta? Alguma dúvida, Alguma educação? não sei Impressionando O âmbito que você faz Bem, alguma outra pergunta então? Eu quero falar um negócio Lembrei de uma coisa interessante que eu descobri nesses dias uh, Alguém, bom, talvez não uh, Tem um cara na internet, um cara que faz uh, um blogger, o uh, Pirula Não sei se alguém aqui já conhece o Pirula Não sei, não sei Alguém mais conhece o Pirula? Ele, ele é conhecido no Youtube uh, Ele é um biólogo e, e ele faz vários vídeos bom, comentando sobre várias coisas, normalmente Ações relacionadas com a biologia, com o Bom, mas ele tem um fato que, assim, ele viaja pelo mundo para. para. Tipo, visitar museus e ver posses de crocodilo, que é um negócio que ele estuda lá. Ele fala inglês, português e espanhol. Bom, ele não é esperantista, assim, eu acho que ele iria dizer, assim, nos dias, não 20. O que eu acho que não é. E tem um fato interessante que ele conta da guerra que ele fez com a França. E um, ele conta assim que lá foi um, o primeiro momento na vida dele que ele não conseguiu se comunicar com as pessoas. Aí... É, porque ele não fala francês. Aí, aí ele, assim, ele conta assim, né? É, ele fica direto num fato assim. Um, que ele quer desmessificar a história do francês no Rio, Tipo, de cobra assim, não, aqui ele está na França, mas tem falar francês. Assim. Ele diz o seguinte, que lá na França é, bom, na verdade não é Paris. Paris é, é diferente. Mas em outras cidades que ele teve, ele diz assim, que lá eles não falam inglês, não porque eles não querem, mas porque eles não sabem. Porque lá eles têm pouco contato com o inglês. Uh, então, é uma, uma situação um, um exemplo de um não experimentista, assim, que não é um cara querendo forçar a barra, uh, mostrando como é que o inglês não está não não é, não tá sendo para esse papel de língua uh, comum, 20 povos diferentes. E na é proposta eu estou esperando. Tudo bem, ainda não deu certo, ainda não, não atingiu esse motivo, mas está né, a caminho. E, e tem muitas pessoas batalhando, uh, por né, causa, e que está assim, se esforçando para, para chegar nesse ponto. Tem uma série de exemplos de situações diferentes. Se alguém trabalha numa multinacional alemã, de repente vai ter que aprender alemão, vai ter que estudar alemão. E aí que vai ficar a questão da internacionalidade do interesse. É? é uma situação. O filho de uma, de uma, Esse colega minha, está morando nos Estados Unidos e ele faz o trabalho de tradução e integração do mandarim. Ora, isso evidencia o quê? Nessas situações do dia a dia, da vida profissional, é? essa questão de termos efetivamente uma língua internacional. Tá? Deixar muito a desejar tá? Porque a intenção do Esperanto é justamente se apresentar como uma língua Que no futuro possa se generalizar em seu, em seu uso Ser aprendida realmente nas escolas E para isso o Esperanto, tá? como nós já dissemos aqui ele, ele, ele, ele pode ser aprendido em muito menos tempo Muito menos tempo e fim tá? E teremos que ter, realmente uma situação completamente diferente da, da, da nossa do, Dos seus atuais Queremos um que o Pajan não fora o mundial, coisa assim, tradução hum. simultânea, mas sempre acaba se perdendo alguns em um certo certo? Os grandes nomes que usa, certo? Um o difícil. Hum, imagina você ter que parar a Ivoca, às vezes acaba não conseguindo dar conta no dia a dia você vai ter que ter nenhum mecanismo de tradução Olha o Inclusive, por outro lado, o Esperanto pode ser usado exatamente um ponte da tradução, que o Google fez um experimento ultimamente em que a língua ponte da tradução ainda é o inglês por isso que é muito bom, se você quer traduzir uma língua, ele traduz no inglês se você sabe. inglês, você não sabe bem, vai Eu faço isso, quando eu quero traduzir uma coisa no Google, eu pelo inglês porque a língua ponte que ele usa, então você tem propagação de erro, por exemplo de uma tradução para outra que você vai português, dou mandarim, mas você vai português inglês e mandarim. Você tem informação de E você vai aqui, você tem um computador por um elemento, aí depois você mete outro conjunto e vai pegar o quarto, você um conjunto assim, E também, enfim, eles fizeram um teste usando esperanto no Univaponte. Inclusive, para fazer programação na hora de colocar o esperanto no sistema de tradução, eles gastaram muito pouco tempo e deu, assim, um... Um algoritmo bem básico pequeno para fazer isso, demonstra a toda a eficiência que ele é possui. Alguma coisa do Esperanto, né? Vou pedir para o nosso tradutor aqui, para dizer alguma coisa para o espelhanto, algumas pequenas partes, do tipo, o livro está sobre a mesa. La livro é sobre uma Eu falo esperanto. Mi parolas esperanto, ou mi babilas en esperanto, ou mi parolas esperante. Ele é usando o advérbio. E o outro é usando um objeto direto, por está um no acusativo. Esse evento é muito importante. Titiu rendezvous ou te diu evento, estas três gravas. É dando quinta. Dá quando é obrigado. Pedro é não precisa agradecer. Não é digno de agradecimento quando dá Não sei, tem ainda? Tem. Tempo. Tem? Ah, mas. Não sei, Outro grupo já está aqui ou terminou? Eu não, eu não sei. No não de estas que é a o dono da Internazia Forum por Libera Programado Eu falei em português agora Neste momento, estou esperando. Português seria. Uh, agora nós estamos na 14 edição do Fórum uh, Internacional de Software. League. Mi, agora para os Mateus. Uma coisa mais. Estilo tradução de polêmica. Ah, então, você não vê as Mateus. Só so -oh. Bona mate, no Mateno. Que é boa amanhã. Bom, bom amanhã, igual a primeira das línguas, bonan vesperon, bonan vesperon, eh, boa tarde, e bonan nocturon. Você percebe que aí basicamente foram só radicais uh, latinos. Você vai, ah, vai ter um bias no latim. Só que como nenhuma, como as línguas em geral elas ficam mais uma coisa germânica ou uma coisa latina, então ela vai ter uma mistura, porque você vai ter, mi estas, ele destrano. Assim, uma pessoa que é de uma coisa latina, ela vai nunca chutar destrano. Tem caso esperando esperança, tem idiomático de esperança Qualquer, de qualquer outra língua Ele vai ficar virando e negócio de telecom Ele vai, disse Bom, onde está ali que o nome vai? Enfim, Viguetes também não dá certo E esse schlanko é armário Ele como... é nosso schlanko Enfim, a tchonkina próximo passo de pegar a tradicação ele vai colocar uma solidariedade da nele Metismo, sim Essa questão da gente como é que é o... Bom, o esterelo que está baseado e radicais em palavras do grande ramo das línguas indo-europeias, né? do norte da Índia até a Europa. Mas, basicamente, ele tem radicais de origem latina ou latina de origem germânica, de origem islávica e de outras, de outras regiões do mundo. Né? Se no seu aspecto de vocabulário complexo de os lãs muito as línguas ocidentais, está essa relação com o latim, basicamente, por outro lado, a estrutura do Esperanto, ela lembra em muitos aspectos, a questão da a estrutura das línguas orientais. Nós temos, por exemplo, uh, alguns afeitos do, do Esperanto, que têm um correspondente, por exemplo, no chinês. Eu não sou especialista nesse assunto, mas eu tenho essa informação. Tá? Então, aí está a questão da, da, dessa, dessa qualidade, seria uma outra qualidade, nesse sentido mais inter, internacional. Tá? de ele ter um vocabulário basicamente ocidental, de, digamos assim, a próxima, e de ter uma estrutura que também leva as línguas orientais. Entendeu? Né? Uma coisa que você observa. Sim, como eu disse anteriormente, eu, eu espero que você consiga montar, desmontar as palavras. E você consegue reproduzir quase o comportamento de uma língua isolante, chinesa. dessa pessoa. Em cada palavra vai ser possível de uma palavra nova. Mas aí... E esperando para o Por outro lado o que acontece, uh, ele basicamente é uma língua continente. Mas como isso não pode fazer é uma ideia então, da assim, isso poderia emular uma língua isolante. Inclusive porque as línguas, o malto dá uma similaridade, nesse ponto de em entre as línguas isolantes e as línguas pelo fato de que as línguas, em ambos os casos, eu reduzo meu vocabulário. Por exemplo, tanto uma língua. A diferença, por exemplo, para manicuroso, do processo isolante e processo ordinante é que eu falo automóvel e falo automóvel. A diferença é se os morfemas partes vão ficar numa mesma palavra em várias palavras. A palavra prefere que se eu tenho a palavra schrum, por exemplo, eu estou chutando um quarto aqui, que eu vou ter que aprender a memorizar e decorar schrum no meu discurso. Agora, se eu tenho automóvel, se eu falo automóvel, automóvel, a diferença é só o tempo que eu vou demorar, Política, mas percebe que nesse caso as nuvens habitantes ali nos isolantes tem muita coisa comum nesse sentido ou de vista de eu não precisar de uma base de dados em uma base muito grande Estou um facilidade estou perguntando para vocês é, ah, isso baseia muito em aflitos e temos um exemplo muito básico que a gente sempre coloca, sempre lembra nós temos em português cavalo égua, que é o feminino porto, que é o filhote e, e a paia é o local onde mora o cavalo, não assim, tá? Então veja bem, são quatro radicais verdes. Nos vemos nós somos a caída de Cheval, que é a um cavalo, Chevalino, o hino que o feminino, já sei que eco, é, tá? chevalino, o hino indica filhote, é então seria o ponto. e o chevalet seria o local lá, a paia e o cavalo. Então você percebe que em pouco tempo, até por analogia, as pessoas vão formando o vocabulário. Ah, só por conhecer as raízes e os seus afeitos. Tá? Se eu digo para vocês que o valido que carne é carne e que o valido é o porco, facilmente se eu disser para vocês que porco é porco, tá? vocês facilmente de repente já começaram isso tudo aí. Então, saber então que por, porquinho é a porta, que porquinho é o leitãozinho e o porquinho é a possílula. Tá? Então, percebe que essa analogia funciona bastante bem, estou esperando. Imagina então uma criança aprendendo esperando, quando a criança né, tem muito mais facilidade de memória e mais fácil capacidade de fazer analogia. Só para finalizar. Uh, tem um vídeo do Tom um, no, no YouTube que é Esperando Multiplica Palavras. Ele vai fazer um estudo uh, muito legal, cara. usar aquele princípio da combinatória. Tem 10 meses para ver isso e aí ele mostra é, o, o número dos radicais combinados com os radicais então, o número dos, dos prefixos combinados com os sufixos nas palavras isso produz uma quantidade inimaginável a base de uns um mil e pouco para cada palavra que eu vou aprender na verdade pelo menos um carro acho que vai precisar até mais três então você imagina só por baixo cada palavra que eu vou falar, você tem um, um e mais e aí você consegue às vezes realimentar uh, re porque você consegue pegar uma palavra formada e colocar de novo né? Caval, um outro. colocar de novo no sistema né? então você pega uma palavra e depois coloca você tem che você tem chevalido você tem chevalidado você tem chevalidará che che seria um membro de um conjunto de filhotes de cavalo até que você chegue em formulações, para traduzir, você tem que fazer o um texto, ponto o texto, aí você tenta com poesia, ou seja, às vezes para colocar esperando, é mais fácil para tirar seu texto. Pode não ser tão fácil. É eu só queria fazer um depoimento. Eu sou esperantista desde 1935. E eu participei de dois congressos universais de esperando. É assim, existem congressos universais, de todo mundo né, que participa, e tem também congressos brasileiros. Isso ocorre todos os anos os congressos brasileiros e os congressos internacionais, todos os anos do tempo. Geralmente é na Europa. Aconteceu no Brasil duas vezes, em 1981. Tem em vários locais, geralmente vai em itinerante. Por exemplo, o ano passado foi no Vietnã. Geralmente tem uma política de Congresso Mundial de Jovens Itinerantes ser próximo do Congresso Mundial de Espanhol. Então, foi no Vietnã os dois. E agora, no ano que vem, nesse ano é em Nazaré, e o. Nesse ano ficou bem longe, o de Jovens é em Nazaré, na né? e o de o Mundial Geral é em... na Islândia. E. Já estou terminando. E no ano que vem, o Congresso Mundial vai ser em Buenos Aires e o, o, o, o Mundial de Jovens Esperantistas vai ser em Porto, próximo de Fortaleza. Eu tenho uma coisa interessante que é o passo de conhecer, né? que é uma coisa falada: é, assim, a gente se esperar em, em outros lugares, né? até inovacionais, e uh, tem os peritistas que recebem e podem ficar gratuitamente. Agora já vamos ser nós dois, porque terminou o nosso tempo. Muito obrigado a todos.